Oi, eu sou Maria Moanes, diretora da Faculdade de Educação da UFRJ e venho hoje aqui gravar esse vídeo para falar especialmente para os estudantes. Nesse momento em que todos precisamos reinventar as relações humanas e pedagógicas, é importante sabermos que estamos juntos. Os calouros acabaram de entrar dentro dos muros da universidade, mal tiveram suas primeiras experiências no campus e tiveram que se afastar para proteger a si próprios e a toda a sociedade. Os veteranos que estão nos mais diversos momentos das suas carreiras acadêmicas também precisaram se distanciar do convívio na Praia Vermelha, na Faculdade de Educação, para proteger a si e a todos à sua volta. Esse é um isolamento social necessário, baseado em evidências científicas. Estou aqui hoje para dizer que nós, professores, gestores e técnicos, estamos trabalhando para que a FRJ Continue, nesse momento, viva, ativa, potente e criativa. Que siga produzindo e compartilhando conhecimento científico com a sociedade em geral. Essa é a nossa maior contribuição. Nesse sentido, cada um dos estudantes tem uma enorme contribuição a dar. No momento de isolamento social, em que temos um corpo de tão diverso, espalhado em tantos cantos da nossa cidade, do nosso estado, vocês são a representação da sociedade dentro da universidade. Encaminhamos um questionário para vocês falarem das suas dúvidas e da, das dúvidas de seus familiares e de sua vizinhança acerca do coronavírus e do cenário em que vivemos. Nenhuma dúvida é boba, inocente não deve ser feita. Estamos todos aprendendo a lidar com esse momento. Além disso, divulgar os vídeos baseados em evidências científicas é uma enorme contribuição nesse momento. Fiquem de olho nas redes sociais da Faculdade de Educação, nos vídeos, nos links, nos documentos produzidos pela, pela UFRJ para fazer essa divulgação. Estamos também aqui junto com vocês. Não hesitem em procurar as coordenações, se desejarem, se tiverem dúvidas ou se quiserem é, falar de uma ideia que vocês tiveram de uma contribuição da universidade nesse momento. Um abraço fraterno a todos, com a certeza de que venceremos esse momento, sairemos dessa situação difícil e nos veremos presencialmente em breve.